Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que dia que é hoje? Hoje é o dia que você mal pode esperar Pra ver uma luta do Shanks <risos> Isso aqui é o mesmo tempo engraçado Vai me dar vontade de chorar também quando eu vejo esse mesmo <risos> Esse é o SBS Perguntas enviadas, perguntas não né Coisas canonizadas Não vou nem falar teoria, porque daqui só sai Coisa que vai acontecer realmente Esmama Fruta do hipopótamo. Tudo isso aí vai acontecer. Então, quer canonizar as suas teorias? É só deixar nos links que estão aqui na descrição. Clica aí, deixa a sua perguntinha e vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. <risos> Breno Silvestre, quais expectativas de acontecimentos? Coisas que deveriam acontecer para o Arco de Yilbeth? <risos> Olha, confesso que o Oda vem me surpreendendo bastante em relação à história agora. Então talvez as coisas que eu esperava que acontecessem sejam jogadas completamente no lixo, porque eu nunca imaginei que o Kid iria pra e o chapéu de palha não. Obviamente que o Luffy e sua tripulação eles vão rumar pra lá agora que vão pegar o Vegapunk, porque tem que ter esse encontro aí da Robin com o Sal e Elbeth tem conexões diretas com grandes revelações e também com o final da trama, com o Love Tale. Então eles vão pra lá. Só que antes de ter essas reviravoltas na história, o que, que eu imaginava de que seria... Território do Shanks, o arco do Shanks em si. Porque o Shanks tem diversas conexões com a temática dos gigantes, os vikings. Shanks tem um navio que tem aquele dragão na prova que parece que pode ter sido feito pelos próprios gigantes. Que tem o navio dos gigantes guerreiros é bem parecido com o Red Force. O Shanks é inspirado no, no Eric Vermelho, que foi um grande viking da sua época. E não só isso, também... Foi inspirada em Vicky, o Viking Que é uma animação que o próprio Oda já disse É uma das poucas vezes que o Oda falou sobre suas inspirações para a série de One Piece As outras deduzimos, pegamos umas conexões aquele. Mas Vicky, o Viking, o Oda já falou em uma entrevista E foi de lá que saiu o Shanks, o Ruivo E toda essa temática do Luffy chegando na ilha E derrotando os malvadões Então eu esperaria que fosse um arco definitivo do Ruivo Mas não sei se o Shanks vai estar tá lá agora Que o Kid também está como é que vai ficar isso daí? Vai ter um encontro deles ali. Pode acabar acontecendo, porque o Kid, ele tem uma história ainda pra finalizar com o Ruivo, porque ele perdeu o seu braço. Vou manter então, por enquanto, que Shanks continua envolvido em Elbuff, né? Mas como ele tá dando umas reviravoltas interessantes, nem Egghead... Nunca me passou pela cabeça que seria dessa forma que encontraríamos o Vegapunk, ele pode acabar mudando completamente o que imaginamos, o que teorizamos para esse grande ar. Até o pessoal, estive pensando uma coisa em relação à fruta do Luffy, porque ela pode ser considerada uma fruta lendária, levando em consideração que as frutas alteram em nível celular o corpo do seu usuário. Seria possível que com o despertar dessa fruta fosse adquirido juntamente ter algumas habilidades. Como a longevidade devido ao longo tempo de decomposição celular do material. No caso a borracha. Sendo o Joy Boy considerado Deus Nika. Pelo fato de ter atravessado gerações e ser considerado por muitos imortal por conta dessas propriedades. Acredito que esse seja um poder muito desejado pelos líderes mundiais e temido também. Por isso essa preocupação deles além de alterar o ambiente conforme desejado. Léo. Não Não <risos> altera a longevidade do Luffy Lembra que o Luffy comeu a fruta pequenininho Cresceu normalmente Se tivesse qualquer alteração celular nesse nível O Luffy continuaria sendo pequenininho Quando ele comeu a fruta ali com o Shanks Tinha essa teoria anterior ligada ao Marco A Fênix que o Marco realmente não envelhecia Que ele era imortal por conta da sua fruta Mas também não, é só ver que o Marco né? Pareceu jovem ali com seus 17 anos, a tripulação do Bar hoje tá usando óculos, já tá mais coroa, mas tá mais bonitão do que antes né? Olha aí, o Marco como é que era antes <risos> Marco parecia você, hoje em dia parece eu, é assim que é a vida Oi, meu chapa. <risos> Coitado de vida Olha só, então não tem alteração da longevidade Até onde sabemos, a única fruta que tem esse tipo de alteração é a fruta da Sugar por que a Sugar continua sendo uma criança eterna? Porque eu acho que está ligado diretamente ao desejo dessa fruta. Só que eu não acho que ela seja imortal. O tempo passa para ela. A mesma coisa ali com o Brook. Eu acho que o Brook também não é imortal. Porque a fruta dele concede uma nova vida. Pode ser que esteja rolando normalmente os seus anos ali, até que chegue o momento que ele realmente venha a falecer. Pô, a Doutora Curia tá com 140 anos, né? Quanto é que vive uma pessoa no mundo de biopista? Não dá pra saber. Mas a única fruta que já vimos fazer isso, se não me falha a memória, é a fruta da Sugar. A do Luffy não tem como. Na borracha demora, sei lá, mil anos pra dele. Não, o Luffy vai ter a vida normal de um humano e não à toa. Já foi dito que ele já perdeu uns aninhos de vida e eu acho que o Luffy vai ter é, no final da série... Algo relacionado ao seu tempo de vida encurtado, eu espero que o Oda traga isso à tona, tá bom? Mas respondendo a sua questão, não. Até onde sabemos, nenhuma fruta concede esse tipo de longevidade por conta do seu efeito em si na alteração celular do personagem tá bom? Gil Lucas, o objetivo do Kume Mary Joyce poderia ser roubar as memórias de Insamai e transportar elas no capítulo 1060 o exército revolucionário soube da existência de alguém que governa o mundo no final do 1067 há uma fala do editor que diz o destino para onde eu corro com todo o meu coração Acredito que o Kuma irá se sacrificar para materializar as memórias de Insama e enviá-las para algum lugar. Tudo o que se sabe sobre o século perdido e sua fonte de energia. Mas o Kuma pode ser derrotado antes mesmo de concluir esse desejo final, pois vai ter que enfrentar o Gorosei e talvez os almirantes. Achei bem legal aqui a, a sua possibilidade do Kuma estar tentando pegar as memórias, né, transformar coisas intangíveis em, em tangíveis e. Compartilhar essas informações Tem uma conexão legal Só que o Kuma nessa parte me parece realmente que ele não está pensando muito Ele está repetindo um feito do robô de 200 anos atrás E com isso me vem à mente que como o Kuma que está ali É todo modificado O Vegapunk pode ter colocado um núcleo desse robô Nesse Kuma e ter salvo o Kuma original Talvez no Serafim que apareceu ali Pode estar com a memória original Ou naquela... Patinha, que a Bonnie achou também, pode ter coisas relacionadas para trazer o verdadeiro Kuma de volta. Eu acho que tem mais conexão com o robô de 200 anos atrás do que o Kuma tentando é, ser um herói de pegar a, as memórias de Insama... Porque não bate muito bem. O que ele está tentando fazer, você vê que não tem muita lógica. Porque ele pode simplesmente usar sua fruta para chegar no topo da Red Line. Só que ele está tentando escalar ela. Já não está funcionando mais normalmente os seus processadores, os seus chips estão fritando. Eu acho que ali é um, realmente uma coisa de instinto. Ligado à última ordem que foi dada ao robô antigo, que muito provavelmente é... Ataque o Governo Mundial. Simplesmente, Tadalo, o que acha da possibilidade do despertar das Akumas do Mi serem baseados em suas raridades em questão de dificuldade? Exemplo, as Zoans normais são as mais fáceis de despertar, as Paramestrias são mais difíceis que as Zoans, e as logias são mais difíceis que as Duas, e as Zoans míticas sendo as mais difíceis de todas. Não acho que tem a ver com raridade. Porque o Kaido já acabou falando, já temos umas explicações de como funciona o despertar. Do Flamengo falou o que? Que o despertar era masterizar o uso da sua fruta. O tá? que, que o Kaido disse? Que quando se alinha sua mente com o desejo da fruta, o desejo mesmo, você consegue despertar. Se você não. Tem esse alinhamento, eu não tô nem falando só de Zoan Paramécias também, muito possivelmente Logias Apesar que o Vegapunk não conseguiu replicar e Logia pode ser uma, um caso um pouco à parte Em relação a Paramécias e Zoans Mas você tem que ter é, um alinhamento com o desejo Que criou essa fruta para conseguir despertar ela Porque senão as coisas dão errada Peguem os carcereiros de Impeudal que ficaram lá sem a sua mente. Só apareceu esse lado animalesco tomando conta. Enquanto você tem o Rob Lute conseguindo despertar. Por quê? Porque o seu animal é extremamente sanguinário e o Lute também é. Então tem esse pareamento da mente, do corpo com a fruta e aonde se consegue despertar. É obviamente que tem algumas frutas que tem uma dificuldade a mais. Mas eu acho que estão ligados diretamente ao desejo. Que se criou essa fruta e não ela ser catalogada como uma zoa mítica, uma paramécia, tá bom? Não à toa que a fruta do Luffy não conseguiu despertar ao longo de todo esse tempo Por conta dessa conexão com a liberdade de Nika Olha o tempo que o Luffy ainda demorou para conseguir despertar E o Luffy era aquele que realmente tinha esse sonho de ser o mais livre do mundo Mas precisou chegar em um ano a fruta real reconhecer que aquele usuário estava se alinhando com seu desejo Beleza? É assim que funciona mais ou menos o despertar. Nunca foi dito nada na obra sobre os níveis de raridade. É engraçado, né? Só ter uma fruta de cada. Como é que tem fruta? <risos> Como é que tem fruta mais rara que a outra? É porque a galera quer mais uma zoa mítica. Não tem mais gente atrás das zoas míticas. Nunca foi dito nada sobre o grau de raridade dessas frutas interferir no seu despertar. Mas não dá para descartar nada. né? Oda pode realmente chegar e dar uma explicação que tem a ver com isso. Eu vou mais na parte do desejo, que tem que estar tá alinhado a fruta com seu usuário. Luiz Guilherme Bigano, o que você acha dos padrões que o próprio Oda acaba quebrando dentro da sua obra? Um exemplo, a fruta da Shinobuki só funcionava em objetos e não em seres vivos, mas Oda fez com que ela utilizasse sua fruta para amadurecer o Monosuke mesmo assim. Outro exemplo é com as Zoas Míticas, uma vez que Oda só usa criaturas orientais para incorporar esses frutos, o próprio Marco, a Fênix... É chinesa, um Fenghuang, e não grega. Oda coloca criaturas de outras mitologias na sua obra de outras maneiras, mas as japonesas e chinesas geralmente são zonas míticas. No entanto, ele deu para o cavalo do Doki a fruta do Pégaso e é uma chance da fruta da estuce ser da Sucubus. Seria uma nova quebra de padrão? Assim como você, vou torcer para que seja apenas um fruto do morcego. Luiz Guilherme, sua pergunta é muito interessante. Alguns padrões acabam sendo feitos, infelizmente, por conveniência, de Nem todo autor, por mais genial que ele seja, consegue escapar disso. Só que também temos que pensar o seguinte. As frutas, o que sabíamos das frutas, são coisas que deduzimos. Oda nunca disse que a fruta da Shinobu não poderia fazer isso. Se ele dissesse, e aí mudasse, aí ah, seria um retcon e seria um problema. Da onde surgiu a coisa da fruta da Shinobu só afetar objetos? Chique Leão Dourado. Porque ali o Chique disse que o seu poder só podia funcionar... Em coisas inanimadas, não em pessoas. Então ele não pode levitar pessoas. E daí, né, tiramos um pouco dessa conclusão que a fruta da Shinobu, é uma fruta forte pra caramba. Porque essa coisa de amadurecer, tá bem ligada a apodrecer. Até chegar um ponto de você apodrecer, meio Shigaraki ali de Boku no rio, pra quem está mais familiarizado. Só que aí ele colocou aqui pra amadurecer. Então, assim, Oda nunca disse que a fruta não fazia isso. Só que temos também... Opa, pera aí. O Oda tá colocando uma regra aí que não deveria né, existir. Ele vem adicionando novas coisas. Quantas outras frutas que você falou, as lãs míticas, também não acho que é uma quebra de padrão. Afinal, são criaturas mitológicas e ele pode pegar diversas criaturas. One Piece não segue somente... É um tipo de religião ao qual ele se baseia, uma lenda, um mito. Ele pega coisas de diversos países, de diversos países. Da China, do Japão, da Grécia, do Cristianismo, do Budismo. Então é uma colcha de retalhos do mundo de One Piece. E ele pode encaixar qualquer tipo de criatura aí, sem nenhum tipo de problema, com quebra de padrões. Tá bom? Mas é inegável que algumas coisas... Acabam sendo conveniências de roteiro Júlio, tava revendo Skype e percebi uma coisa curiosa sobre os dials Eles são os objetos em forma de espiral Que conseguem armazenar tipos específicos de energia Consegue perceber a relação deles com a tecnologia dos povos antigos e as akumas no Mi? Essa energia em espiral que move o mundo de One Piece Os padrões em espiral das akumas no Mi Teria alguma relação com os dials? Olha Júlio, que legal essa sua pergunta Eu já respondi acho que em um SBS Que eu achava que os dials Fossem um o primeiro protótipo das Akumas no Mi. Por que, que eu disse isso? Porque tem essa coisa de armazenar energia muito parecido com as Akumas no Mi. Eu não tinha nem pegado a coisa da, da espiral e da energia que o Vegapunk deduziu. Só que você trouxe esses pontos agora isso acaba se reforçando mais e mais. Que talvez essa energia que o Vegapunk busca seja realmente a energia espiral. A energia que move o mundo. Que apareceu em um SBS onde o Odo explica... Porque a sobrancelha do Sanji tem essa espiralzinha das Akumas no Mi. Pode ser que essa seja a energia que o Vegapunk diz que existe em todo lugar. E os dials seria uma forma de tentar replicar. Skypia tem muita coisa legal que se liga às Akumas no Mi, como os próprios dials. Que tem os poderes né, de armazenar eletricidade, armazenar o som, armazenar diversas coisas. Também tem aquelas árvores dos espíritos que voltava a alma dos mortos. E pode ter conexão com as Akumas no Mi, 21 gramas é o peso da alma. Será que as almas foram usadas para se criar essas frutas de alguma forma? Transformar os desejos dessas almas em algo tangível? Percebam também como muita coisa vai se conectando aqui entre Skypiea e as origens das frutas e o reino antigo. Então assim, eu acho que os Dials... Sim, é uma tecnologia do reino antigo Pode ter sido o primeiro protótipo do que viria a ser uma Akuma no Mi Por que não? Eu gosto que tem uma conexão maior Eu só acho uma pena que o Oda abandonou um pouquinho os dials Porque era uma coisa muito legal, principalmente com o SOAP né, Serviria muito bem para o SOAP hoje em dia mais confiante nas suas habilidades Ele poderia fazer um estoque De dials e usar isso de uma forma muito inteligente Joãozilla221 O que vai acontecer com os nobres mundiais ao final de One Piece Serão presos, mortos Ou continuarão suas vidas, mas sem o status De deuses ou alguma outra coisa Eu acho que eles vão ser destituídos Desse título deles E serão obrigados a viver no nível do mar, como todas as pessoas. Acho que a pior punição que essas pessoas podem ter é viver como aquelas que eles menosprezaram durante todas as suas vidas. Na é verdade, seria bem legal eles verem a dificuldade do mundo em si. Seria a melhor punição que os dragões celestiais poderiam receber. Morte, né? descarta. Não acho que o Uda vai levar para esse ponto. Então vai ter esse tipo de punição dos nobres mundiais deixando de existir Dinossante, o capítulo de One Piece está saindo quinta-feira direto Como que almoça sem review? Olha, realmente está saindo na quarta na verdade né galera Estão antecipando muito essa coisa dos... Eu já falei para vocês que esses spoilers estavam ficando coisa de maluco Tá uma guerra tão grande por likes em torno de spoilers Que as pessoas estão soltando o capítulo tão cedo né, quarta-feira eu estou até pensando em mudar o dia do SBS, colocar o SBS para sexta-feira. Se continuar assim, vou acabar mudando. Aviso vocês, obviamente, porque eu acho que eu quero pegar um pouco dessa empolgação de vocês. Passa um pouco do tempo já, soltando na sexta enquanto o capítulo sai quarta. Perde-se aquele hype da galera querer acompanhar o capítulo, porque já vira um spoiler na segunda, na terça. O capítulo sai na quarta, sexta-feira vocês não querem nem saber mais... De mim, na verdade, estão me abandonando Então, talvez, por conta disso Eu tenha que alterar o dia do SBS do capítulo Coloco o capítulo para quinta Jogo o SBS Aí vai ser a sexta-feira mais aleatória Da sua semana, tá bom? Sir Viegas, já pensou que o Barba Negra Pode ser um experimento falho de clonagem Ou de inseminação da alma do Zeebeck? Talvez isso explique seu corpo estranho O que acha, Mangão? Eu fiz um vídeo bem legal do... Realmente do Barba Negra poder ser um experimento do Dr. Vegapunk, mas mais ligado a essa coisa do seu corpo estranho. Barba Negra tem esse mistério, é um quimerismo no seu DNA, é um quimerismo no seu próprio corpo, na sua alma. Tem coisas a mais aí pra explicar, três pistolas, o seu crânio triplo na sua Jolly Roger. Só que eu não acho que tem a ver com o Zibek em relação à alma dele. Porque o Barba Negra ele é anterior ao incidente de God Valley. Ou seja, o Zubac ainda estava vivo. Eu duvido que o Vegapunk conseguiria chegar perto desse monstro. E peguemos aqui a linha temporal, como eu já citei para vocês, dos meds, Que parece ser pós God Valley e vai até 33 anos atrás. Ou seja, aconteceu ali entre... 38, 37, porque já temos a Stussy, né? Miss Buckingham Stussy, que era uma ex-membro dos Piratas Rocks, participando dos Mads. Então foi pós os médios aqui. Então vamos pegar que eles atuaram entre 37 anos e 33 anos, que foi quando o Kaido escapou de Punk Hazard. Já sabemos que a instalação existia e quando ele recrutou o King, foi mais ou menos quando o Queen se juntou a ele também. Então a linha temporal dos Meds iniciaria com Barba Negra já tendo três anos. Não sei se bateria muito bem. Pode ser um experimento do Dr. Vegapunk? Eu acho que ele é um experimento muito bem-sucedido <risos> Pra ser tão antigo assim Então eu acho que não, o Barba Negra ele tem um mistério que não é ligado à ciência em si Qual é o mistério por trás do Barba Negra? Um Makuma no Mi? Um desejo que continuou vivo? Muito difícil de explicar, mas eu acho que a tecnologia não vai acabar explicando porquê. Ele tem um corpo estranho, porque ele pode ter esse quimerismo. E é isso, bastante pergunta respondida. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, você faz o quê? Deixa um likezão, tá bom, galera? Até a próxima, tá? Valeu por assistir.